Oi, pessoal, tudo bem? Até mudei aqui de cenário para vocês. Agora sim, agora vamos falar sobre é, front office e back office, tá? Serviços da linha de frente e retaguarda. Bem, esse nome, ele é familiar para vocês? Linha de frente? O que, que lembra isso, esse, essa, esse conceito aí do front office e do back office? Alguém sabe responder? Linha de frente? Lembra muito a questão de guerra, né? Linha de, a linha de frente e o pessoal da retaguarda. E tem um pouco a ver com isso, sim, tá? Não tem a ver com a guerra, é, não tem nada a ver com guerra, claro, mas tem a ver com o posicionamento das pessoas perante o público, né? perante os usuários. Então, eu, é, quando eu atuo na linha de frente, eu tenho contato direto com o cliente. E aí eu preciso cuidar de várias questões. Né? Por quê? Porque o cliente está ali me analisando. Já algumas funções, elas ficam nos bastidores, ou seja, na retaguarda, como, por exemplo, o processamento técnico, né? A gente nunca vê o catalogador, o pessoal que trabalha no processamento técnico numa, numa biblioteca, porque geralmente eles estão escondidos nos calabouços das bibliotecas, não, brincadeira, eles estão escondidos num, em algum setorzinho lá administrativo que, por ironia do destino, geralmente fica ou no subsolo, ou no lugar escondido. <risos> e eles não têm contato direto com o cliente, e aí eles têm uma outra característica. E é sobre essa diferença na prestação de serviço, da linha de frente com a retaguarda que a gente vai falar na aula de hoje. E aí eu já pergunto para vocês logo de cara, tipo vocês acreditam que tem uma diferença entre atuar na linha de frente com o cliente e atuar é, nos bastidores, na, no, no front office? O que, que vocês acham? Pensem a respeito disso. Bem, o que a gente vai discutir na aula de hoje? Eu vou falar sobre o que, que é a linha de frente, o que, que é a retaguarda, vou falar sobre os tipos de serviços, conceito do serviço, que é uma ferramenta essencial, né? A gente precisa criar um conceito para o serviço, né? Um conceito que está relacionado ali a uma filosofia para que o cliente entenda qual é o meu serviço, né o qual é o meu ganha-pão e por que, que é relevante para o cliente consumir ou não determinados serviços de determinadas empresas. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês que eu acho que talvez vocês nunca tenham ouvido falar na vida. Que é o pacote de serviços e seus componentes, que é um negócio que é muito incrível. Que é pensar em que tipo de é, bônus plus eu posso fornecer para o meu cliente, para que ele me veja como diferencial competitivo em relação aos meus concorrentes. Tá bom? Ficaram curiosos? Já vou, a gente já vai abordar sobre isso. Então, é. Na área de serviços, pessoal, diferente da área da manufatura, que é uma fábrica, né? Na área de serviços, a gente tem que ter algum contato com o cliente em algum aspecto do processo produtivo, né? Mas isso não significa que o cliente tenha contato com todos os aspectos de todas as etapas do processo produtivo de quem presta o serviço, né? Por exemplo, é... O cliente, né? Quando ele vai ao McDonald's, ele tem, ele primeiro ele vai, ele pensa no menu, no cardápio, né? Ele, ele ele escolhe o número que ele quer pedir, aí ele entra no caixa, né? Ele pede, entra no caixa não, se ele entrasse no caixa ele viraria dinheiro. Ele vai até o caixa, ele pede o lanche, aí sim ele passa a ter contato. Aí ele espera. E lá atrás a mágica acontece, né? O lanche é preparado. Então, o grau de interação e extensão do contato com o cliente é que irá determinar até certo ponto com quais aspectos e por quanto tempo e que tipo de contato se estabelecerá entre os recursos produtivos e o cliente na execução da atividade chamada de autocontato. Tá? Então... O que, que seria um serviço de, da linha de frente, um front office? São atividades de alto contato com o cliente, tá? Eles são muito mais complexos de se gerenciar. Por quê? Porque tem um cliente, né? Então, eu, por exemplo, atendimento em agência bancária, em lotérica, é front office total ali, cara a cara, tete a tete com o cliente, tá? E back-office, retaguarda, são todas as atividades que ocorrem sem o contato com o cliente, tá? Mas elas são necessárias para o cliente. Sem elas, o cliente não consegue, por exemplo, numa biblioteca, né? Ali as, as meninas fazendo, as bibliotecárias fazendo a limpeza ali de fitas, VHS. Não sei se vocês são da época do VHS. A gente tinha que rebobinar a fita, né? Se levar para a se não pagava a multa. E a multa era cara, era quase... Eu acho que era o valor de uma locação. Então, sem o pessoal da retaguarda, não tem prestação de serviço, né? Então, tanto as pessoas que atuam no front office, quanto as que atuam no back office, elas são importantes. Mas o pessoal da linha de frente tem determinadas características que eles precisam ter. É, como, por exemplo, vou citar algumas, né? a aparência tá não que todo mundo tem que ser bonito mas a aparência ela interfere sim é existe um padrão é, é... claro que tem uma questão do preconceito aí incutido mas não hum, vamos discutir isso tá mas existe um padrão que o cliente espera como por exemplo para uma aeromoça né um determinado peso uma determinada altura uma determinada vestimenta, né? Uma aeromoça não pode chegar, por exemplo, com o uniforme todo amassado, manchado, sujo, né? A percepção do cliente é diferente com, com o pessoal que atua não no front office. Então, quanto mais distante do cliente a atividade realizada, mais é possível que o gestor utilize técnicas de gestão fabril, tá? Bem desenvolvidas, principalmente no aspecto da eficiência do processo. Então. Para isso, eu posso automatizar algumas tarefas, né? Já que o cliente não tem contato direto, eu posso automatizar algumas tarefas, né? Bom, em relação aos tipos de serviços, né? As tipologias dos serviços, o que, que vai, o que que vai é, classificar? O que vai diferenciar a classificação dos tipos de serviços? é a intensidade de contato que eu tenho com o cliente né? e a riqueza da troca de informação, que também ficam reduzidas à medida que aumentam os volumes de clientes. Então, a razão de aumentar o número de clientes atendidos por unidade de tempo é a de obter mais relevantes economias de escala. Então, tem empresas prestadoras de serviços que ficam pensando, quebrando cabeça, pensando o que, que eu posso fazer para atender mais gente em menos tempo. Porque quanto mais gente sendo atendida, mais dinheiro eu ganho. Tá? Isso eu estou falando em empresa geral, assim, banco, pense em banco, salão de beleza, enfim. E aí o que sinaliza também uma maior necessidade de automação e uso intensivo de tecnologia, né? Então, quanto mais tecnologia tiver, maior o número de clientes que eu posso ter por dia. Não é à toa, pessoal, que os bancos investiram maciçamente em tecnologia para que a gente possa... Opa, se eu abrir aqui vocês vão ver meu saldo e vocês vão cair para trás, porque é vergonhoso. Mas, por exemplo, o Nubank, né? o Banco do Brasil, enfim, vários bancos, é, eles têm essa opção aqui da gente poder acessar pelo celular. Qual é a vantagem? Eles gastaram muito dinheiro né, investindo em tecnologia de segurança, de criptografia, para que né, as pessoas não tenham aí suas contas roubadas. Mas a vantagem é que eles conseguiram alcançar um número cada vez maior de clientes por dia. Isso. Quanto mais fácil for utilizar um aplicativo, mais clientes aquele banco vai ter. E aí, pessoal... Correia e Caon, leiam o capítulo 1 de Correia e Caon, viu o 1 e o 2, né? O 2 trata mais essa questão do front office e do back office. Eles tratam dessa tipologia de serviços, né? E indicam que existe, basicamente, na verdade, tem mais, tá? Acho que tem quatro. Mas ele indica três principais tipos de serviço. Serviços profissionais, lojas de serviços, e serviços de massa. Eu vou passar uma atividade para vocês na semana que vem, tratando especificamente sobre isso. É um exercício bem difícil, hein? Para quê? Para que vocês entendam essa diferenciação. Como que eu faço? Eu uso gráfico, tá? É só entender as características. Aqui, pessoal, se vocês olharem assim, com a cabeça assim, deitada de lado, é intensidade de contato. Quanto mais alto é o contato com o meu cliente, mais próximo eu chego dos serviços profissionais. Tá? O que seria um exemplo de serviço profissional? Vou citar vários exemplos para vocês, mas a consulta a é um psiquiatra. Né? A intensidade de contato é altíssimo. O psiquiatra não consegue me atender se eu não estiver lá. Ou remotamente, por alguma tecnologia, mas eu preciso estar lá para o... Pro... Né, de forma assíncrona, eu preciso estar ali com com o psiquiatra, ou presencialmente ou remotamente, mas eu preciso estar com ele. E quanto mais baixa essa intensidade de contato, mais serviço de massa é. Que exemplo aí de um serviço de massa a gente teria? Trem, metrô, ônibus, tá? Agora aqui a questão da ênfase. A ênfase é na linha de frente ou é na retaguarda? É no front office ou no back office? Quanto mais linha de frente, mais serviço profissional é e quanto menos, mais serviço de massa é, tá? Por exemplo, no metrô, não tem nenhum tiozinho para me ajudar a saber qual estação eu preciso descer. Se eu descer no metrô errado, eu tô lascada, tá? Já tive, inclusive, essa experiência quando eu fui é, para Paris. Faz tempo já, gente. Isso aí foi na época das vacas gordas. Em 2013, e eu não entendia nada de francês. Eu fui com um grupo de amigos é, e ninguém sabia francês e a gente ficava tentando ouvir claro tem um, uma espécie de mapa assim com uma legenda que vai explicando em que ponto você está e qual qual a estação você quer descer e qual qual a estação você está e qual a próxima parada né mas era muito doido porque se a gente se perdesse ali a gente ia parar lá nos Cafundó do Judas <risos> sem não tinha ninguém para ajudar a gente né? E não adiantava também perguntar porque as pessoas falavam francês. Eu não sabia falar francês, mal falava inglês. O negócio foi complicado, foi, foi uma aventura. E aqui em relação à ênfase. Ó, se a ênfase é mais nas pessoas, é mais aqui para cima. Ó, vai subindo aqui, ó ênfase em pessoas. Vai subindo aqui o gráfico para serviço profissional. Dentista, médico, psicólogo, serviço profissional. Agora, quanto mais a ênfase for em equipamentos, aí é serviço de massa, né? Então, o ônibus, o trem, o metrô, é... coisas assim que tem uma grande quantidade de pessoas. Agora, aqui em relação ao grau de customização, o que é esse grau de customização? É o grau de customização que o cliente tem, tá? Então, por exemplo, um serviço profissional aqui, a design de sobrancelha, Tá, ela vai fazer a sobrancelha, a, a sobrancelha é, é, de acordo com o... Não fiz, tá, gente? Mas tinha vontade de fazer, né? Se eu tivesse tempo. É, ela vai fazer a sobrancelha de acordo com o rosto da cliente. Tudo personalizado para realçar o olhar, né? Para deixar o um olhar mais marcante. É, enfim. Agora, quanto mais baixo o grau de customização mais próximo aqui do serviço de massa. E nesse meio termo ali, que é aqui, ó, o meio, o grau de intensidade é médio, a ênfase é tanto front office quanto back office, a ênfase é tanto em pessoas quanto em equipamentos e o grau de customização é mediano, aí são lojas de serviços. O que, que são lojas de serviço? A grande maioria das coisas que a gente consome são lojas de serviço Restaurante, supermercado, cabeleireiro, salão de cabeleireiro normal, tá? Porque aqueles salões, assim, que tem um mordomo na porta te oferecendo champanhe, esses são serviços profissionais. E aqui, pessoal, uma outra dica para vocês saberem o tipo de serviço é analisar a quantidade, o volume de clientes atendidos por dia. Então, se forem unidades, 10, 20 clientes por dia... Com certeza é um serviço profissional. Agora, se tiver entre dezenas a... Não, gente, 10 não. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até 10, né? Vai aqui com serviço profissional. Agora, se forem de dezenas... Até pega um pouquinho aqui de dezena aqui, né? Mas se forem de dezenas a quase centenas, aí é loja de serviço. Agora, quando a gente fala de centenas de clientes por dia, há milhares, aí é serviço de massa tá Então é bom vocês analisem esse gráfico quando vocês forem fazer o exercício. Quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão entender o que eu estou falando, o que eu estou explicando. Agora vamos explicar as características de cada um deles, começando pelo serviço de massa. Serviço de massa, a gente lembra de massa, né? É massa, grande quantidade de pessoas, então é mais fácil de saber esse macete. Então... Quando eu tenho um grande número de clientes que são atendidos por dia numa unidade típica, de forma padronizada, não tem personalização nenhuma, todo mundo é igual lá, você é só mais um ali, e isso avisa a ganhos de escala, né? Então, metrô, é, é, o metrô, gente, o metrô ele tem roteiro absolutamente fixo. Eu não posso falar para o para o condutor do metrô dizer ai, para naquele ponto lá, tal que é mais próximo da minha casa, por favor não se pode customizar praticamente nada então, esse é um exemplo de serviço de massa já os serviços profissionais eles são prestados de forma completamente customizada aqui em cima, ó, o serviço profissional é, é o extremo oposto né isso significa que custa mais caro também, né gente? óbvio, né? então ele personaliza o atendimento e o pacote dos serviços. Já vou explicar o que é o pacote de serviços. O pacote de serviços é, é um, um bônus aí que o cliente ganha que não necessariamente tem a ver com o serviço, mas são os benefícios percebidos por estar consumindo o serviço com aquele determinado prestador, tá? Por exemplo, um pacote de serviços aí que a gente tem é, é, são as instalações físicas, né? Um salão de luxo num shopping tem um lustre que custa milhões, né? Tem uma música, tem um aromatizador de ambientes, tem uma iluminação que te deixa né? se sentindo a última bolacha do pacote, né? O cabeleireiro vai te perguntar se você quer champanhe, água, é café, cappuccino, mocatino, enfim, tá? É... E é, é atendido aí cada necessidade e desejo de cada cliente em particular e sendo para isso são forçados a atender um número limitado de clientes por dia, né? É óbvio que se o médico pudesse, ele atenderia mais clientes no consultório, né? Mas ele não pode, né? Porque tem uma agenda... Que essa agenda está vinculada a um cronograma e que esse cronograma está vinculado a um número X de clientes por dia. Então, se ele quisesse dobrar a meta diária, ele não conseguiria, né? Porque tem a questão de tempo. Apesar de que os médicos estão, acho que eles já perceberam isso e estão encurtando cada vez mais o tempo das consultas, né? Geralmente, um médico aí leva uns 15 minutos com o cliente, já descarta, já manda ele embora são raros os médicos bons aí, que duram de 30 minutos a 45 minutos ali com o cliente. Então, uma cirurgia plástica é um serviço profissional total. Uh, serviços pessoais, como salões de beleza sofisticados, consultorias, são serviços profissionais, entre outros, tá? Serviço de massa. Esse aqui é uma categoria nova, tá, pessoal? Que tá aqui, ó serviço está aqui nesse quadradinho aqui, assim, mais ou menos. No outro gráfico, vou mostrar para vocês, tem esse outro incluído. Esse aqui é um serviço de massa, mas ele não é esse serviço de massa aqui do povão, tá? Ele é um serviço de massa customizado. Como que eu consigo fazer um serviço de massa customizado? Então, por meio da tecnologia, tá? Então eles são muito próximos lá do serviço de massa, mas que com o uso da tecnologia, principalmente as tecnologias mais avançadas, eles criam no cliente de forma totalmente automatizada uma sensação de um serviço customizado. Um exemplo mais clássico desse serviço de massa customizado é o site o portal da Amazon, né? que é considerada a maior livraria virtual do mundo. E agora, um portal de compras, né? Que a gente compra de tudo lá, desde pomada para alergia até drone na Amazon. Então, como que eles conseguem essa customização? Por meio do levantamento do perfil do cliente por meio de mecanismos de inteligência artificial. Então, se eu pesquiso por um livro, por exemplo, Gestão de Serviços, ele vai, talvez ele não tenha esse livro, ou talvez ele tenha, mas ele vai me sugerir por meio de algoritmos e de um sistema, de uma tecnologia chamada sistema de recomendação, outros livros que estão relacionados a esse tema. Então, ele pode falar: Olha, Ketri, você, talvez você goste desse livro, mas outros clientes que compraram esse livro também gostaram destes. E com esse sistema de recomendação, eles vão conquistando o mundo, né? Porque a grande probabilidade de alguém que comprou um romance. Ou que comprou um livro do Harry Potter Gostar de outros livros do Harry Potter Ou gostar de, sei lá O Crepúsculo é muito grande, né? Ou não também, não quero ofender aí os leitores aí de Crepúsculo e Harry Potter Mas eu gosto dos dois, né? Mas enfim Mas também já passou, né? Já foi a fase, essa então é a minha fase de adolescência Bom Agora, pessoal, tem uma outra categoria que é os serviços profissionais de massa. tá? Então, que é muito parecido com esse aqui, só que eles atendem um número muito maior de clientes por dia. Né? Então, o que seria um exemplo desse serviço profissional de massa? Então, eles procuram aumentar os seus ganhos de escala, né? então, atender um número maior de clientes por dia em suas unidades de operação. Aí um exemplo que eu posso dar para vocês é um hospital no Canadá que é a, ele altamente especializado no tratamento de hérnias inguinais e só faz isso, tá? Então ele só trata hérnia e ele reduz tremendamente a variabilidade de suas operações, pode com isso padronizar e consegue índice de produtividade altíssimo de seus recursos. Então ele é um centro de referência só serve para isso. Então, todas as pessoas daquele país e fora do país procuram esse hospital para fazer esse tratamento, né? porque eles se especializam ali numa determinada área. Tá? É... E é isso. Bom, loja de serviços, tá? que eu comentei com vocês que era o tipo que a gente mais usa, que é o mais comum. Né? É onde a gente encontra a grande maioria das operações de serviço. Então, são operações que tratam o um número intermediário de clientes por dia, né? não é tão pouco quanto o serviço profissional e não é tão grande quanto o serviço de massa. Então ali no meio termo, ali entre a customização do cliente, o front office, o back office, os equipamentos e as pessoas. Estão ali no meio termo. Exemplos de lojas de serviços. Lojas de varejo, né? a maioria dos hotéis, a restaurantes, hospitais, laboratórios de análise, entre outros. Tá? Então, eles são lojas de serviço. Tá? Então, aqui, pessoal, ó, a gente tem aquela, aquele mesmo... É, é, aquela mesma figura que eu mostrei para vocês, só que agora que está incluído aqui servi- ó, Tem os então, serviços profissionais, serviços profissionais de massa... Loja de serviços, serviços de massa customizados e os serviços de massas. Então, aqui a diferença entre esse e esse é que ele tem tecnologia incluída nele. Beleza? Então é isso. Quando vocês forem fazer a atividade, analisem aqui as características, tá? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, um posto de gasolina, ele é o quê? Ele é serviço profissional, ele é serviço profissional de massa, ele é uma loja de serviço? Ele é um serviço de massa customizado ou ele é um serviço de massa? Aí você tem que olhar. Quantos clientes tem por dia? Qual é o grau de intensidade de contato? É alto ou baixo? A ênfase é que é no front office ou no back office? A ênfase é em pessoas ou em equipamento? O grau de customização aqui, é ele é alto ou ele é baixo? Então, dependendo dessas perguntas e da quantidade de pessoas, vocês têm a resposta tá Provavelmente é loja de serviços, tá? O posto de gasolina. Respondendo a perguntinha. Bom, é, agora, pessoal, em relação ao conceito do serviço, tá? Então, algumas empresas, elas precisam definir o conceito do seu serviço. Na forma de uma declaração sucinta que carrega consigo a imagem mental pretendida que ela quer passar para os clientes. Né? O conceito do serviço passa uma imagem é, para o cliente. Então, quanto menor for essa declaração, né? Então, declarações sucintas são melhores para serem lembradas e comunicadas, tá? Então, os, os jargões, as frases de impacto que as empresas têm, né? É... É, sei lá, agora me fugiu. Mas é, é, essas frases de, de impacto aí carregam o um conceito do serviço, né? É, de, deixa eu pensar. Diz: é impossível comer um só. Né? Fazendo uma propaganda, um conceito dizendo que o chocolate é muito saboroso. Enfim, tem vários <coughs> conceitos aí de serviço. Johnston e Clark eles sugerem três elementos que devem estar presentes numa uma declaração do conceito de serviço. Quais são esses três elementos? Então, elementos sobre a experiência do serviço, então, aspectos sobre a interação direta do cliente com o serviço, é, elementos que a gente deve pensar quando a gente vai fazer a declaração do conceito de serviço, é, sobre o resultado da prestação de serviço, o que, que se espera como saída do processo desse serviço e elementos sobre o valor do serviço. Ou seja, quais são os possíveis benefícios obtidos pelo cliente com o serviço, tá? Então, é... enfim, tem várias empresas aí que têm jargões aí que pensam nessa questão da experiência, do resultado da prestação e do valor do serviço. Que isso entra na nossa cabeça, no nosso subconsciente de um jeito, né? A Marabras vende porque faz mais, sei lá, enfim, tem vários jargões aí que a gente pode colocar. Agora, um outro aspecto que eu acho muito importante é o pacote de serviços e seus componentes. Vocês já pararam para pensar? Essa aula é para vocês saírem da caixa. Da caixa assim. Ó. Quando vocês estão digitando uma empresa, mesmo que ela seja uma empresa pura prestadora de serviço, tá? Que você não, não saia dali com um bem de nada, tá? Que você não adquira nenhum bem. Que você só é, é, é, pague pela experiência do, do consumo do serviço. Que existe é, um pacote que ele é entregue junto com o serviço. Então... Existem dois tipos de, de componentes, tá? Alguns mais e outros menos estocáveis. E existem dois principais compo elementos, componentes do pacote de valor entregue ao cliente pela operação. Que são os elementos que podem ser estocáveis e os elementos não estocáveis, tá? O que, que seriam os elementos estocáveis, né? Então, estão aqueles que alguns autores costumam chamar de bens facilitadores, tá? O que, que são bens facilitadores? São é, bens que a gente fornece para o cliente. Olha a sacada que esse povo da gestão de serviço tem. E a gente participa desse processo sem perceber que isso é uma estratégia de gestão, tá? Então, o que, que são os bens facilitadores? é uma companhia aérea pessoal, a Gol, por exemplo, o que, que ela vende? Qual que é a, a, a, o carro-chefe da Gol? É o transporte aéreo de passageiros, correto? Certo. Então, tecnicamente, as empresas aéreas, elas só precisariam ter aviões confortáveis, né? seguros, claro, né com a manutenção em dia e tal, porque ninguém quer um avião que dê pane no meio do caminho. Mas, e a refeição que é servida durante o voo de uma companhia aérea? O que, que seria isso? São os elementos estocáveis, tá? Então, são elementos, são os bens facilitadores, são os bens que, que facilitam ali a vida do cliente e que geram, melhoram a percepção de valor que o cliente tem sobre o serviço, tá? O veículo entregue numa locadora de carros, a fita de vídeo numa locadora são bens facilitadores, tá? Então, todos são exemplos de elementos estocáveis fornecidos no pacote de valor. E na biblioteca da Udesc, quais seriam os elementos estocáveis? Vocês sabem me dizer? Por exemplo, é... vou dar um exemplo para vocês, não da biblioteca, isso eu quero que vocês pensem, tá? É... Eu tenho uma prima que ela é leste design tá? Suelen Campos é o nome dela. E ela coloca extensão de cílio, tá? Qual que é o serviço dela? Fornecer extensão de cílio. Quais são os bens facilitadores que ela fornece, né? Ela, por exemplo, é, na Páscoa, em dia dos namorados, ela entregava um bombom da Cacau Show para as clientes dela, para agradar as clientes e ela dava balinha para as clientes se sentirem mais sei lá felizes alegres e doces tá então são elementos ali que é, é, ajudam ali a melhorar a percepção do serviço pelo cliente e o que, que são é, outros exemplos né de elementos estocáveis em instalações de apoio né então a às vezes na venda de algum serviço há uma transferência de uma propriedade denominada instalações de apoio. Então, recursos que, em contato com o cliente, representam as instalações onde a experiência de serviço será percebida. Né? Então, muitas vezes, são espaços que são oferecidos aos clientes para que a experiência de serviço aconteça. Por exemplo, né? quando a gente aluga um quarto de um hotel, né? a gente reserva um quarto de um hotel, a gente está alugando o quê? um serviço de hospedagem para dormir né? ou para tomar banho ou para tomar café enfim mas aí o que, que os hotéis se dando conta disso o que, que eles pensaram opa, vamos caprichar nas instalações de apoio por quê? porque se o, o, o cliente dormir numa cama confortável num travesseiro com pena de ganso num lençol de fios egípcios nossa, pensando num hotel que nem eu dormi ainda, gente né? num um num hotel com uma decoração de gesso umas luminárias assim bacanas o cliente talvez ele queira pagar um pouco mais para ter esse conforto né que é o que acontece né gente muitas pessoas pagam mais pelo mesmo serviço porque determinados serviços têm instalações de apoio mas é digamos, caras, né, mais elaboradas, desenvolvidas. Por exemplo, as cabines dos aviões também são instalações de apoio, as instalações de cinema e teatro também são instalações de apoio, né, quando eu vou ao cinema, eu não vou no cinema para sentar numa cadeira que deita, né, eu vou no cinema para ver um filme, mas... Se eu estiver numa sala VIP, falando nisso, pessoal, a sala VIP do Continente Park Shopping é top, vale a pena. Agora eu não sei quanto é que tá o preço, né? Aproveita enquanto vocês são estudantes, vocês pagam meia. <risos> Mas o quê? A gente, isso faz com que o cliente aceite em pagar um pouco mais, né? E é bem mais caro que o cinema normal por ter essas instalações de apoio, né? Então, a sala VIP do, do Continente Park Shopping são de duas em duas poltronas, não, não, não tem superlotação, não porque a sala não ocupa tantas pessoas assim. São poltronas que você... Aquelas poltronas, tipo, é melhor até que a poltrona do papai, né? Mas aquelas que você deita, estica a perna, você fica com a perninha esticadinha, tem apoio. Tem a mesinha ali para você poder botar a pipoca, a bebida. É, tem iluminação é, local ali. O sofá, é, a poltrona é super confortável, é de couro. É uma experiência diferente, tá? Então, isso seriam elementos ali da é, tá? instalação de apoio, tá? Elementos estocáveis, né? O que, que seriam os elementos estocáveis? Há dois tipos de elementos estocáveis, né? Aquele cuja propriedade é transferida durante a prestação de serviço e aquele cuja a propriedade não é transferida durante a prestação de serviço, tá? Em relação aos elementos não estocáveis, né? O que, que a gente teria de exemplo, né? são referentes aos aspectos essenciais do serviço, ligados diretamente à sua missão primeira, e há uma grande quantidade de elementos não estocáveis acessórios que complementam o pacote de valor. Então, o concorrente ele vai se diferenciar em termos dos elementos não estocáveis acessórios e dos elementos não estocáveis. O que, é que seria um elemento não estocável? Tá? Por exemplo, a pontualidade dos profissionais, né, se eu chego, por exemplo, é... se eu marco a unha às duas horas, eu quero ser atendida às duas, né, se a minha manicure chega às duas e meia, aquilo ali já não vai me agradar muito, né. A frequência de partidas é, de um voo ou a segurança em uma linha aérea, por exemplo, são elementos não estocáveis, tá? Então, aqui a gente tem mais exemplos, tá? De cada um deles que eu comentei com vocês. Então, assim, quais seriam elementos não estocáveis essenciais, tá? O que, que é um elemento não estocável essencial? São elementos que é, eu não posso... É, não são coisas tangíveis, né? Eu não posso tocar, não posso estocar, não posso armazenar mas que sem eles a percepção do, do serviço fica péssima, péssima, péssima. Por exemplo, numa, numa linha aérea, pessoal, é essencial a pontualidade, porque se todos os voos atrasam, isso queima o nome da empresa. A segurança, né? Eu tenho que me sentir segura é, dentro da, de um aeroporto, né? A frequência dos voos também é um elemento essencial. Um, num médico, vocês já pararam para pensar? A qualidade do tratamento é essencial. A pontualidade, não. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma vez eu fui dar essa aula, uma aluna discordou de mim. Ela falou, não, a pontualidade do médico é muito importante, porque se eu sou pontual, o médico também é pontual. Gente, nunca fui. Olha, não lembro se se for uma vez que eu fui na minha vida no médico, que o médico que o médico me atendeu no horário foi muita. A pontualidade não é um elemento essencial, não estocável dos médicos, mas a qualidade do tratamento e a e o relacionamento, a qualidade do, do da forma como ele se relaciona com o paciente, sim, né? Então. Se o, eu tenho uma doença e o médico descobre, faz o diagnóstico, preciso, me trata bem, mas ele, chegou, mas ele atrasou 15 minutos entre um paciente e outro, a minha percepção do médico não vai ser ruim, né? No um hotel, o que, que é um, um pacote de serviço aí, um, um elemento aí não estocável essencial? A limpeza, né? Se você chega num hotel, tem um rato dormindo na, na cama, e cheio de cabelo no ralo do banheiro é o hotel do filme de terror, né? O Alberg né? Aí você nunca mais volta. O conforto, né? Que ninguém merece, né? Dormir em uma cama ruim, né? A gente Um terço da sua vida você passa dormindo. E já que você paga para um hotel e não é barato, né? Uma diária de um hotel, você quer que no mínimo o quarto e a cama sejam confortáveis. E a roupa de cama, né? E roupa de cama de hotel é, é aquela coisa gostosa, fofinha, né? o um lençol macio. Aquela concha macia é uma maravilha. E além disso, segurança. Porque ninguém quer ser é, assassinado num hotel, né? <risos> Apesar de ter os filmes de terror que mostram isso. Mas você quer se sentir seguro no seu quarto de noite, né? Independente do local onde você esteja. Telefonia, pessoal. Quais são os não estocáveis essenciais? A disponibilidade e a confiabilidade, né? Porque tem que ter essas duas características. Uma livraria virtual, como, por exemplo, a Amazon, quais são os elementos não estocáveis essenciais? Disponibilidade, velocidade e confiabilidade, né? Porque se eu entrar no sistema e o sistema for lerdo, feito uma tartaruga, aquilo ali já vai queimar o filme da livraria. Agora, pessoal elementos do pacote de serviço que as empresas fornecem para a gente que não são estocáveis, mas que são acessórios. Ou seja, o que é uma coisa acessória? Sem eles eu não vou deixar de consumir o serviço, não vou deixar de pagar, mas com eles eu fico mais feliz, eu fico mais satisfeita. É um diferencial aí entre a concorrência. Por exemplo, na linha aérea, ter um ambiente ter opções de entretenimento para o cliente e ter internet. Né? Eu não vou deixar de voar com a Gol se ela não me fornecer o Wi-Fi, mas se tiver é muito bacana, né? Por exemplo, uma, é, tinha uma época que todos os voos tinham televisão, né? Agora não sei como é que tá, alguns não. Eu peguei um voo faz tempo, né, gente? Foi antes da pandemia. Que saudade andar de avião! Mas eu peguei um voo com sem tem televisão e eu estranhei bastante porque eu tô acostumado com todo avião ter uma televisãozinha ali, né? Tem um filminho, alguma coisa, uma musiquinha para ouvir, para distraindo, porque viajar sozinho é chato e o tempo parece que demora para passar muito. O médico, quais são os, os, os ele elementos do pacote de serviço não estocáveis, acessórios? O conforto, né? No consultório. A pontualidade e o entretenimento, tá? Acaba virando acessório a pontualidade do médico, porque a gente sabe que como ele tem trilhões de clientes por dia e que cada caso é um caso, e que às vezes ele demora mais com o um cliente do que com o outro, né? Imagina, gente, uma pessoa tá está fazendo um tratamento seríssimo ali, grave, que a vida dela depende de dias ali para resolver o problema dela. É óbvio que a gente não vai se importar com a pontualidade ali da agenda do médico, né? Mas em outras profissões, em outros serviços, a pontualidade é um fator sinecanon. Hotel. City Tour, que é um tour pela cidade que alguns hotéis podem oferecer. São firulas, né, gente? Esses acessórios são firulas. Massagem, lojas de conveniência, nunca fui num hotel com massagem. Talvez até tivesse. Não sei, mas talvez fosse o preço da pessoa. Tu paga pela pessoa o preço da massagem. Telefonia. Chamada de despertar... Nossa gente, o negócio é muito velho, não existe mais isso. <risos> gente, olha, isso aqui, pessoal, antigamente... Talvez em alguns países isso ainda exista, tá? Antigamente? Antigamente não, não faz muito tempo não, gente. Isso é a década de 90, 90 e poucos. Você ligava, você pagava né? uma taxa. Ligava, nossa, eu lembro do meu tio fazendo isso. Ligava para telefonista, ou telefonista, a gente nem existe mais isso. Falava assim, eu acho que era um sistema automatizado. Me acordar às 5 da manhã, amanhã. Aí ela perguntava qual dia, qual horário, é da manhã, da tarde. Ela fazia várias confirmações para não ligar no dia, no horário errado, né? E aí o telefone tocava sem parar para despertar a pessoa. Correio de voz também, acessório. E aí na livraria virtual rastreabilidade do cliente para saber qual é o IP, quando acessou, por que acessou, e a embalagem para o presente. Né? E todo mundo quer uma embalagem bacana aí, mas se não vier uma embalagem também está tudo bem. Né? Agora, pessoal, a questão dos estocáveis, que são os elementos tangíveis, né? com transferência de propriedade. Depois a gente vai para os estocáveis, sem transferência de. Vamos primeiro por sem transferência de propriedade, que eu acho que eles são mais fáceis de entender. Por exemplo, numa, numa linha aérea, né? Eu, tenho, eu, eu uso a cabine quando eu compro uma passagem, mas aquela cabine não é minha, ela é passageira. Eu só uso enquanto eu estiver ali no voo. A sala de espera, um telefone no médico. A sala de espera, o consultório, as revistas, né? Que eu posso utilizar, mas não posso levar para casa porque não é minha o hotel, o quarto, as instalações, os aparelhos de ginástica, a telefonia, o aparelho telefônico, em alguns casos, né? Que depois eu tenho que devolver, o aparelho da NET, depois eu tenho que devolver, né? Se vocês não devolvem, devolvam, porque tem que devolver, porque é da empresa. <risos> a livraria virtual, as páginas da web. Então, não tem propriedade nenhuma. Agora... Os elementos estocáveis que têm uma transferência de propriedade, essa transferência de propriedade é para o cliente, né? Por exemplo, numa, numa linha aérea, tem as refeições, a refeição vai para minha barriguinha e fica comigo. Então, há uma transferência de propriedade, né? Algumas linhas aéreas chiquérrimas dão revistas de brinde para os seus clientes, ou fones de ouvido, que são péssimos, mas é melhor do que não ter nada, né? Que quem lembra de levar fone de ouvido em voo? Eu nunca me lembro. É... Gente, o que é muito importante levar isso aqui, ó, caneta. Já me lasquei uma vez, tinha que preencher formulário e não tinha caneta. Aí, para esperar a caneta, trouxe centas milhões de pessoas usando a mesma caneta. Jogos infantis também, eles podem é, dar de presente para o cliente. No médico, o médico geralmente dá uma mostrinha grátis, ah, pega aqui um remedinho, amostrinha grátis, né? Um, um vidrinho, frasquinho para o cliente levar para casa. É... Em hotel, as refeições, né? Sem transferência de propriedade, caneta, papel de carta, a caneta não é que o cara do o atendente está usando, não, gente. A caneta que às vezes fica no quarto do hotel, né? É, enfim, às vezes o shampoozinho, o condicionadorzinho, aquilo ali são é, estocáveis ali com transferência de propriedade, né? Telefonia aí, eu, a conta a extrato, cartão, telefone público. Nossa, ninguém mais usa cartão. Gente, telefone público ainda funciona? Porque faz tanto tempo que eu não uso mas isso que eu nem sei. Eu vejo de vez em quando em alguns lugares lá no centro de Florianópolis, os telefones públicos, mas eu nem sei se aquilo funciona ou não. Que eu saiba, são todos da Oi e, e dá para fazer ligação para telefone fixo de graça, isso não precisa de cartão. que eu, A última vez que eu fiquei sabendo era isso. Porque antigamente só... Eu peguei quando eu era muito pequena a ficha, a fichinha, para usar telefone público depois evoluiu para o cartão. E as pessoas, era muito engraçado, gente, as pessoas, os velhinhos, principalmente os idosos, eles iam até o centro de, da, da cidade ali, na, perto ali do Lago da Alfândega, perto ali da, da Livraria Catarinense, aquele lugar lá é velho, meu Deus. A gente não é nem nascido, o povo já se reunia lá para jogar dominó e fazer fofoca. Eles trocavam cartão telefônico, então as pessoas colecionavam, as pessoas trocavam, vendiam. Tinha cartão que era super raro, custava muito dinheiro, então foi a passou, né, a febre do cartão telefone. E numa livraria virtual, os estocáveis com transferência de propriedade seriam o livro, que eu compro, né, que tem a informação, mas o livro impresso, né, ele é um uma propriedade, né? O livro digital também, né? Se ele é perpétuo, ele fica ali para sempre no meu e-reader, ele também tem uma transferência de propriedade, né? Uma embalagem, uma lista de sugestões, enfim. São coisas ali que a gente toma posse e é nossa para sempre, né? Bom, o que a gente pode... Eu prometi uma aula de 40, 50 minutos passar um pouquinho disso. O que a gente pode finalizar aí e considerar a respeito desse tema, né? A gente tem que pensar que no contexto das bibliotecas, o objetivo dessas técnicas de gestão de serviço é aumentar o sucesso do usuário com o uso das informações e não apenas fornecer informações, né? Então, a gente tem que pensar que a gente pode fornecer alguns elementos não estocáveis essenciais e não estocáveis acessórios, e que esses elementos eles podem sim é, tem o seu papel na construção de uma vantagem competitiva sustentável num ambiente cada vez mais competitivo das bibliotecas. Né? Por exemplo, o é, que, que seria aí ah, uma instalação de serviço aí interessante, né? Muitas bibliotecas, especialmente bibliotecas dos Estados Unidos, na Europa tem excelentes instalações físicas, né? espaços ali que você gostaria de morar ali, né? Salas de leitura com puff, ar-condicionado 24 horas, é, ambientes né, de leitura muito convidativos, harmoniosos, enfim. Tudo isso é, sim, um diferencial e atrai os clientes para o ambiente das bibliotecas, né? Então, é importante que o gestor... É, de operações, de serviços, ou gestor de bibliotecas, não seja traído por uma falsa impressão de que os bens não estocáveis acessórios sejam menos importantes que os não estocáveis essenciais, que é esse, esse, esse esses dois quadrinhos aqui que eu mostrei para vocês, né? o primeiro aqui e o segundo. Por quê? Porque é, talvez eu tenha... Só focar nos essenciais e não ter nada acessório... Se o meu concorrente estiver disponibilizando, por exemplo, né? Eu lembro que rolava uma época uma briga, assim, de qual companhia era a gente a voar, né? Por quê? Porque elas tinham mais ou menos o mesmo preço ali, às vezes a diferença era muito pequena. Mas, por exemplo, a Azul tem a... dá um lanchinho com sanduíche e ainda tem a balinha de gelatina, que era um diferencial, né? Que é um elemento acessório, né? É, no caso ali, estocável, com transferência de propriedade, mas fazia toda a diferença, tá? E aqui no caso, por exemplo, numa linha aérea, né? Além da pontualidade, segurança e frequência, o cliente também quer ter um, um ambiente agradável, que tenha entretenimento durante o voo e que de preferência estiver internet ou no saguão ali de espera ou durante o voo. É um, um, são elementos muito importantes, tá? Então é isso, pessoal. Pensem, reflitam aí sobre essas questões que foram tratadas na aula de hoje é, é, e pensem aí nas possibilidades que as bibliotecas podem ter é, pensando nessas questões aqui, nesses quatro é, quadrantes aqui, né? Os elementos não estocáveis essenciais, acessórios, estocáveis com e sem transferência de propriedade, porque isso, no fundo, no fundo, faz toda a diferença, tá? E às vezes a gente paga um pouquinho a mais por conta desses elementos. Beleza, pessoal? Então é isso. Se cuidem aí. Uma boa semana para todos. E até, até semana que vem. Tchau, tchau.